Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos novamente para a continuidade das atividades da quinta jornada integrada do meio ambiente do IFPA Campus do Curuí. Lembrando que o nosso evento ele iniciou hoje pela manhã com a roda de conversa intitulada a importância da gestão dos resíduos sólidos na instituição pública e agora à tarde é, participaremos de uma bela palestra. Não esqueçam, gente, de compartilhar o nosso evento né, nas suas redes sociais. Incentive também mais pessoas a conhecerem sobre o 12 Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. E é, interaja também conosco, é né? muito importante a interação com vo de vocês, juntamente com o palestrante. Bom, e antes de nós darmos início à é, palestra oficial que nós temos para hoje, nós vamos prestigiar o Minuto Ambiental, é, que é resultado do trabalho desenvolvido pelos discentes sobre a orientação da professora Luísa Lopes, inspirados no. 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, criados pela ONU. O quanto de recursos naturais é consumido em nosso país? É notório que o Brasil possui variáveis recursos naturais, porém, ocorrem muitos desperdícios desses recursos. Você sabia que para todos os bens produzidos há um alto consumo de água e energia? por exemplo, para a fabricação de roupas, calçados, comidas, eletrodomésticos, entre outros. A cada segundo são utilizados, em média, 2 milhões e 83 mil litros de água no Brasil o uso da água deverá crescer 24% até 2030, superando a marca de 2,5 milhões de litros por segundo. As informações são do Manual de Usos Construtivos da Água no Brasil, elaborado pela Agência Nacional de Águas, e que traça um panorama das demandas pelos recursos hídricos em todos os municípios brasileiros. Atualmente, a irrigação é responsável por 52% das retiradas de água, seguida pelo abastecimento urbano, com 23% a indústria de transformação com 9,1% e o abastecimento animal com 8%. Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Empresas de Serviço de Conservação de Energia mostra o desperdício de energia no país e, entre os setores que mais desperdiçaram, a indústria vem em terceiro lugar, com 6%. No comércio, a perda é de 11% e o maior gasto de energia desnecessariamente está nas residências, que é igual a 15%. As famílias brasileiras desperdiçam, em média, 353 gramas de comida por dia, ou 128,8 kg por ano. Em análise per capita, o desperdício é de 114 gramas diário, o que representa um desperdício anual de 41,6 kg por pessoa. Com base nessas informações, é muito importante que medidas preventivas para consumo e produção sejam tomadas, a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população, sem comprometer o meio ambiente e as futuras gerações. Buscando contribuir com os objetivos do desenvolvimento sustentável, o Instituto Federal do Pará, Campus do Curuí, desenvolveu a Política Institucional de Meio Ambiente. O objetivo desta política é estabelecer diretrizes e princípios para a atuação do IFPA, explicitando a sua responsabilidade social, econômica e ambiental, em consonância com a missão, visão, valores e o posicionamento sobre temas globais de sustentabilidade, de acordo com o Plano Institucional de Ações Ambientais. Este plano visa difundir valores e práticas sustentáveis e o reforço do sentimento de responsabilidade dos servidores, discentes e comunidade externa sobre o meio ambiente. E para incorporar ainda mais a política, ao Plano de Logística Sustentável, uma ferramenta que propõe que trabalhemos para modificar desde a maneira com que construímos nossos prédios, passando pela valorização da nossa água e da nossa energia, até a transformação de recipientes onde depositamos nossos resíduos, dentre outros desafios. Então, o que podemos fazer para alcançar esses objetivos? Aí vão algumas dicas. Desligue as lâmpadas ao sair das salas. Aproveite a luz solar para iluminar ambientes abertos. Não deixe torneiras dos banheiros e bebedouros pingando. Se perceber vazamentos em canos, avise imediatamente o setor de manutenção. Reaproveite a água da chuva para a limpeza. Não desperdice alimentos. Faça o acondicionamento e disposição adequados dos resíduos de laboratórios. Use balde ao invés de mangueira para serviços de limpeza e jardinagem. Evite o uso de descartáveis. Adote um copo. Diminua a produção de papéis nos setores. Crie e participe de projetos sustentáveis e de conscientização. E aí, o que você fará em prol dessa causa? Bem legal o vídeo, né? Ele foi produzido pelos, pelos discentes do curso de licenciatura é, em Biologia, pela Profi também, sobre a orientação da professora Luísa. Bom, lembrando a você que nos acompanha aqui pela página do Facebook do campus, que durante a palestra, a lista de frequência, ela será disponibilizada aos participantes, nos comentários, então é importante né, que vocês assinem, assim como o nosso site também para inscrição, Passando, é, lembrando a vocês que não tiveram tempo né, para se inscrever, que se inscrevam, aproveite o momento agora, faça a inscrição, assim também como assinem a, fre a frequência, que ela é muito importante. Bom, então, dando continuidade aqui ao nosso evento, nós vamos para a primeira palestra oficial do evento, que é a Soluções para a Disposição Final dos Resíduos Sólidos Urbanos, que será ministrada pela representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela que se chama Eduarda Siqueira, né, que ela é engenheira ambiental formada, pela Universidade é, do Estado do Pará. Ela é técnica em edificações pelo Instituto Federal do Pará e pós-graduanda em Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia de Saneamento Básico. Seja bem-vinda, Eduarda. Boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite. É, me sinto lisonjeada, né? Eu, como ex-aluna da instituição IFPA, é, fico muito feliz pois a instituição foi um grande divisor de águas, né, na minha carreira profissional e também na minha vida. É, primeiramente, eu estou num local é, fechado, né, por isso que eu não estou utilizando máscara, estou aqui na minha casa, né, seguindo todos os protocolos certinhos, né, do Covid-19. Então, é, a palestra é, é, na verdade, um grande desafio, né, falar sobre a questão do resíduo, né, não só em relação ao nosso município, como no nosso país como um todo, né? É, a gente verifica é, muitas questões voltadas, né, para essa destinação correta, para que possamos de fato, né, conseguir é, todo, é, seguir o a política nacional dos resíduos sólidos. É, eu atuei muito tempo na parte civil, né? Porém atrelada sempre à parte de saneamento básico, que é o meu forte, que é o que a mina dos meus olhos, né, o saneamento básico, mas pude, pude participar durante um tempo é, de obras como de aterro sanitário, de saneamento, onde eu estava trabalhando, né, que eu fiquei durante sete anos é, como responsável técnica de algumas obras, é, de obras do entorno né, da Usina de Belo Monte. Então, é muito interessante é, verificar que, em alguns locais, de fato, é, a questão do resíduo, a questão da destinação, seguir em relação à política, é, é, é de fato, executada. Então, hoje eu estou aqui na, no município, né, juntamente com a secretária municipal, o nosso grande desafio hoje é estudar meios, para que a gente consiga implementar políticas né, para o nosso município, juntamente com soluções para esses resíduos né, urbanos, porque o resíduo urbano são muitas outras coisas, não é só o nosso resíduo doméstico, né, entre a questão do resíduo hospitalar, que é uma empresa responsável que tem que fazer toda é, o, a retirada, até o acondicionamento. Então, é de muita importância né, a gente é, falar para os alunos, para a sociedade, do que, qual a importância, né? Então, a gente busca, a gente busca, é um grande desafio, né, para a gente, como órgão, é, falar um pouco do resíduo. Por quê? O nosso município, né, de Tucuruí, ele é um local onde ele é APA, né? A grande parte dele é área de proteção ambiental e também uma unidade de conservação para dispor né dos nossos resíduos é, numa área que possa ser licenciada corretamente pelo pelo órgão né maior que no caso é acima do estado tem todo esse estudo tem todo esse aparato então acredito que é, a gente está estudando juntamente com outro or, outros órgãos a viabilidade né de implementar um aterro Porém, também a gente tem outras soluções, porque com o tempo, da mesma forma que o aterro controlado, ele, ah, ele já está né, ultrapassado, a ideia dele contém, ele já foi extinto, eu acredito que pelo andar da, do, ambiente, do meio ambiente, a gente tem que procurar soluções viáveis, né, tanto para a população... É, Aliás, muito mais para a população local, né? Que é uma, uma população que também, quer queira ou não, é afetada diretamente pela disposição desses resíduos. É, é de suma importância destacar também que a, gente, nossa, a nossa secretaria ela tem um trabalho de conscientização né, do, da população acerca da, da coleta do lixo, os horários e tudo mais, para que a gente consiga... É, minimizar a questão do lixo é, é, nos logradouros em relação a, a até o meu até a visibilidade da nossa cidade né a gente trata isso para que a gente consiga assim de fato é, melhorar a a nossa cidade quando a gente fala é, de resíduos todo mundo pergunta ah mas aonde dispor aonde qual a destinação que eu dou para esse resíduo de fato, é, é, é desafiador, né? não só aqui, como também em outros lugares. Eu vim um, trabalhar, trabalhei é, como na fiscalização de meio ambiente em Belo Monte, recentemente, e lá a gente conseguia né, ter a noção para onde aqui onde é que ia é determinado tipo de resíduo, por exemplo. Eu conseguia analisar um PGRS, que é um plano de gerenciamento de resíduos, e lá eu tinha onde, eu sabia aonde ia, por exemplo, o ferro, que uma determinada obra, né, é, ele acabava, aquele, aquele, aquele resto de, de, ferro, de, de ferro, né, que virava ferro velho, que eles acondicionavam em baias de resíduos, né, eu sabia para onde estava indo, que era uma empresa que fazia coleta, para onde os sacos de cimento, né, era para outra empresa que reaproveitava aquele papel que acaba que é um papelão, por exemplo, resto de construção civil. Então, como lá tem um aterro, né, a gente conseguia, de fato, ter o controle do que ia para lá. Né? Então, eu sempre analisava as documentações e a gente conseguia ter uma noção do que poderia, de fato, reaproveitar o que não. Então, as empresas elas tinham a responsabilidade de fazer essa, essa distinção né? e, a partir daí, ela destinava para o local correto é muito importante e foi de foi um grande divisor de águas para mim entender essa dinâmica né porque aqui acredito que tem muitos estudantes da, da área ambiental também fui um de vocês quando a gente estuda a gente não pensa que o um engenheiro ambiental ele é tanto o, o, o as atividades que a gente desenvolve é muitas coisas o universo é muito vasto. Né? Então, cada, cada, cada obra que eu, na qual eu pude, né? Tive a oportunidade de trabalhar, eu aprendi uma coisa, é, é, muito, é muito legal a gente conseguir ver uma, por exemplo, uma obra de construção civil, ela está gerando resíduos, está. Mas aí o responsável pro, pra, para poder, né? Liberar essa destinação é um engenheiro, é um técnico de meio ambiente, é um gestor ambiental, ele é responsável por estudar o documento, né, porque lá todas as empresas tinham que ter PGRS, né, e a gente tinha que saber para onde esses resíduos eram gerados, e a, o que não dava para aproveitar, de fato, iria para o aterro, né, e as demais, o, o, os demais resíduos que aí entram na parte do efluente iam para a ETE. Obra também que eu tive a oportunidade de fiscalizar, eu fiscalizava a ETE, ETA, conseguir trabalhar também na parte de saneamento básico, na parte de é, rede coletora de, de efluentes, redistribuição de água, é, que é o... o um, eu acho, eu sou totalmente fascinada por essa área de saneamento, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar desde o tempo que eu ainda era uma estudante de engenharia ambiental, por isso que eu falo que o meu curso técnico em edificações, ele foi um grande divisor de águas para mim, porque o técnico de edificações não só atua na parte civil em si, estrutural, ele atua também no planejamento. Então, eu atuei no planejamento de várias obras, e quando eu entrei para o planejamento de, da empresa que eu trabalhava de saneamento, eu consegui ver o quão é, quão é, é benéfico para a cidade a questão de saneamento, a questão de, de ter soluções também da disposição de resíduos, é muito, é muito, é muito bacana, né? Então, eu era estudante na época, então eu trabalhava, trabalhava o dia todo e estudava à noite, e eu sempre estava inseridas em obras é, nessa parte ambiental. E logo em seguida, quando eu formei, eu pude ter o convite de trabalhar na parte da fiscalização ambiental, no setor socioambiental, né? Em Belo Monte. Então, aí que eu realmente eu consegui entrar na questão de, de verificar a questão de resíduos, de disposição de resíduos, né? E lá era uma, uma, era uma coisa muito mais rígida, a gente tinha que verificar de fato se poderia ir para um aterro, se era viável, se a quantidade de resíduos estava sendo gerado pelas empresas, deveria, poderia ir para um aterro. Por mais que que tinha o controle, né? o controle é, da Secretaria de Meio Ambiente lá no aterro, nós éramos responsáveis por fazer essa liberação, pra, por verificar também, juntamente com a empresa a qual nós prestávamos serviços. É, eu vou pedir aqui para colocar o slide para mim, será que tem como? Que aí eu vou fazer já um aparato bem legal aqui para a gente poder conversar e poder entender também, por isso que eu coloquei, para a gente conseguir ter uma linha de raciocínio em relação à do assunto, tá bom? É, deixa eu só fechar aqui. Pronto, já, já podemos passar, né? O, o slide. Bom, é, me apresentando, né, meu nome é Eduarda Georgina Siqueira Santana, sou engenheira ambiental, né, form, aí, agente de fiscalização da SEMATU, também na área de fiscalização, é um do, das minhas atribuições da secretaria, sou engenheira ambiental formada pela UEPA, né, Universidade do Estado do Pará, sou técnica de edificações pelo IFPA, e atualmente, é, pós-graduando em engenharia de segurança do trabalho e fazendo o MBA, engenharia de saneamento básico, né? Então, aqui é rapidinho, só um, um breve currículo, né? Atuei em obras socioambientais durante sete anos em Belo Monte, que foi a minha, minha experiência praticamente, foi toda lá, né? Desde a da saída do instituto, a, o qual eu, inclusive, agradeço muito pelos professores, são professores que me prepararam realmente é, para, para a vida, né? não só para a parte profissional, foi muito importante para mim e, de fato, é, eu consegui atrelar a edificações, é curso de edificações, que é um curso extremamente civil com o meio ambiente, né? Quando eu entrei na parte de saneamento básico, o qual eu fui apresentada até hoje e fiquei na parte ambiental, tá bom? Pode passar o slide. Bom, o tema do, da palestra de hoje é sobre as é soluções para a disposição final dos resíduos sólidos urbanos, né? Pode passar o, o próximo. Bom, quando a gente fala em disposição de resíduos, a gente logo vem à cabeça a política nacional de resíduos sólidos, que ela é, é a Bíblia, vamos dizer de tudo que a gente faz em relação a resíduos, né, ela, ela, ela concerne parâmetros e normas para que determinadas atividades voltadas para a parte de, de resíduos sejam executadas de acordo com as normas, né, então, é, ela visa de fato, é a redução e geração dos resíduos, né, quando isso não é possível, essa redução ou não geração, é necessária a realização de demais etapas, né? que é o acondicionamento, a destinação e a disposição final de resíduos. Nessa hora que né, nossos as nossas soluções para fazer todo esse processo. Para que é, a gente consiga, a gente não vai conseguir resolver, igual eu falo, resolver todos os problemas do meio ambiente, mas a gente consegue né, pensar... A gente consegue estudar para que a gente cons é, consiga, de fato, dar alguma destinação fim, né? Para esse lixo, para não tornar um lixão, que hoje é, é, é o que acontece, né? Na maioria dos municípios. Então, aqui também fala: é, quando a gente fala também do, da política, eu, eu falo de prazos, porque o prazo hoje é, já saiu, né? novas resoluções, decretos em relação ao lixão, né, que ele é extinto, então a partir de daí tem que ter a preocupação dos municípios, né, dos municípios, para que a gente possa começar a implementar é, medidas que me tirem esse lixão, né, porque a gente não pode ficar com ele, de fato. Então aqui eu coloquei aqui uma, uma informação que... Um, tem um novo prazo, né, das capitais, das regiões, é, entra também a parte dos municípios que tem até 2020, tinha até esse ano, né, para poder fazer essa, essa, essa normatização em relação à disposição desse resíduo. É, eu falo aqui em relação ao nosso município, igual eu falei anteriormente, a gente está estudando, né, é, a forma de como a gente vai tratar o nosso, que hoje, né, no lago de Tucuruí, nós temos lixão, né? É, então, a gente hoje estuda o tratamento adequado, o que podemos fazer, de fato, para que a gente consiga é, entrar aí no rol dos municípios ambientalmente é, corretos em relação a essa destinação dos resíduos. Então, a gente está estudando, a gente está vendo projetos para que a gente consiga, de fato, é, começar a, a andar em relação a isso, né? E os demais municípios também acredito que devem estar nessa, nesse, nessa mesma, nesse mesmo andar. Pode passar. Bom, eu coloquei aqui um slide rápido para a gente falar sobre a diferença entre a, entre a destinação e a disposição né, dos resíduos. A destinação, ela é reutilização, né? Que é o que muita gente fala, fala em relação à compostagem, a reciclagem, a recuperação, né? o aproveitamento energético, entre outras destinações, permitida pelos órgãos responsáveis, né? desde, que, desde que respeitando as normas corretas é, do CISNAM, do SUAV e do, do CNVS, né? é, é, para evitar impactos. Né? E quando a gente fala de disposição, a gente fala em relação aos... A, a, a distribuir ordenamentos rejeitos em aterros. Os rejeitos são aquilo que, de fato, não pode mais se aproveitar depois de ter feito a triagem né, do, do lixo, acaba virando rejeito. Né? E é isso que vai para o aterro sanitário. Pode passar. Bom, e aí entra a questão do aterro sanitário e aterro controlado. Aí o pessoal fala, mas qual é a diferença de um para o outro? Bom, a diferença é diz é muito grande, né? Hoje é, o aterro controlado, ele não é mais utilizado, certo, né? É não ser mais utilizado. Então, a diferença entre um e outro é porque o aterro controlado, ele, né, ele apenas tem uma cobertura, uma camada no solo, material inerte, né? Não tem, ele não tem tanto tanto processos que nem um aterro sanitário. O aterro controlado não tem a parte da gestão ambiental como é, né, disposta no aterro sanitário. Então, hoje em dia não se a gente não não tenta, né, na, na NBR, na NBR 849, é, 8849 fala sobre o aterro controlado, né, que ele ele ele Pode ser utilizado, mas ele não atende a política nacional de resíduos sólidos, diferentemente do aterro. O aterro ele tem todo um processo, né? Tem lagoas, tem usina de lixiviação que é onde é tratado o chorume, tem a, a parte de uma gestão ambiental que tem que ter, né? É, lá em lá em Altamira o aterro sanitário tinha todo esse processo, né? Desde o momento uma pessoa para ver, olha, o que que você tá o que que você tá, tá destinando para cá? Ah, isso daqui é material, é, é, é tinta, é latões de tinta que eu quero destinar aqui. Aí ele vai falar, não, você não pode, você não pode destinar aqui, você tem que ir para outro local fazer a destinação. Aqui eles especificavam, podem entrar esse tipo de resíduo, isso, então lá a triagem já começava desde a portaria, né? Porque assinavam um ticket para que a gente possa é, fazer o todo a destinação final. Então, é, e é uma, uma obra um pouco cara, né? Na verdade, obras de meio ambiente são eu, eu particularmente amo essa parte né, de saneamento, essa parte de, de poder de fato resolver a situação da população do meio ambiente. Então, assim, o nosso grande desafio é implementar né, obras como essas, né? Porque tem o aterro, o aterro sanitário ele tem todo um processo. Né? Ele é um, tem todo um processo, tem toda uma gestão, tem toda uma é, equipe por detrás para poder fazer todo esse. Desde a entrada até a saída, é muita coisa envolvida. Né? E aí as pessoas me perguntam: e para o município? Bom, para o município, a gente está agora, eu falei, está sendo estudado a questão do aterro, a viabilidade, o custo-benefício, porque também entra a parte de custo-benefício para que possamos entender é, a realidade da nossa, da nossa do nosso município, né? Então, é, o aterro, é, o aterro controlado, ele ele é aquele é aquele famoso assim, ele resolve, mas não é o certo, né? Em questão de de fato. Ele não tem nenhuma credibilidade em relação à, à contaminação do solo, aos corpos hídricos, né? em relação à vegetação em torno, à população, porque para a gente poder, de fato, colocar um. implementar um aterro, tem toda a preocupação com a zona urbana, tem toda uma preocupação com os corpos hídricos, com a vegetação, entendeu? Contudo ali, é, é um conjunto muito grande. De, de situações que a gente tem que estudar, que a gente tem que verificar se é viável, né? E aí eu, eu vejo que, infelizmente, no nosso, no nosso Brasil, né, ainda há essa preocupação, ainda há a utilização do, do aterro controlado. Pode passar o slide, por favor. Aí aqui, né, eu mostro mais ou menos o como é o modo construtivo do aterro, né? os processos, falo que o que de fato é um aterro controlado, né? que é, é, é uma técnica de exposição de, de resíduos sólidos, né? sem causar tanto dano em relação ao solo, aos corpos hídricos, né? tem princípios respaldados na engenharia, e aí, ele tem o objetivo de reduzir o menor volume permissível, né? Cobrindo o solo, que essa manta é a manta de, de PAD, né? De polientileno de alta densidade, né? E também comento aqui sobre os sistemas de controle, né? De, que tem dentro da do Aterro, né? Falando sobre a contaminação, ele também tem que ser licenciado e tem que ter, tem que ter o, o tempo útil dele, né? Aí eu entro na questão, acho que é o próximo slide, que eu queria falar sobre o aterro. Pode passar para mim, por favor? Colapso de aterro sanitário. Enfim. Então, bom, é, eu não sei se, é, bom, vincula muito essas informações em relação à, à vida útil do aterro. E a gente, não, a gente não, desculpa, nós nos deparamos... Com um colapso no aterro, inclusive próximo da gente, né? Que é o aterro de Marituba. Ele é, passou, ele está passando, né? Ele tinha até dia 31 agora para dar resposta ao, ao Ministério Público em relação a, a como ele ia dispor esse resíduo, porque é, recentemente, né? Estava em viagem em Belém, juntamente com a secretária, e fomos já para verificar a relação da, de uma solução também para os nossos resíduos aqui. E o, na, na reunião que tivemos, já eles falaram, os representantes né, da usina, falaram, olha, 3 quilômetros, ninguém consegue mais chegar perto ali, que o odor é muito... Está é, é, insustentável. Então, inclusive, esses representantes estavam, estavam também, foram, acredito eu, que em viagem para verificar onde eles estavam instalando essa empresa, a usina de, de valorização de resíduos, né? para que eles pudessem ter uma solução viável, porque realmente é, o colapso, é, são fotos de lá, né? Eles estavam, é, um, é uma empresa que era responsável, e, e aí a gente fala, quando a gente fala em gestão ambiental, a gente, isso aqui é um belo exemplo, que realmente tem que ser levado a sério, né? Porque ele engloba vários processos, e esses processos, eles fazem, eles fazem diferença, né? Então, o que, que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando mitigar de qualquer, de qualquer forma, é, porque acontece, Marituba, ele, de, de 90... De, no, de 90... 100%. 95% era de Belém, regiões metropolitanas, e 5% era apenas da população de Marituba, né? Então, a população reclamava que era insustentável, que estava tendo poluição, que, de fato, o aterro ele não estava conseguindo... Não estava conseguindo atender o que, de fato... Para, para o que ele foi projetado, dimensionado, né? Então eles estavam é, estudando a viabilidade de outras soluções para para que é, eles consigam ter um dar um retorno para o Ministério Público. E aí eu friso mais uma vez a questão da gestão em, em soluções como essas tem que ter tem que ter uma, um, uma fiscalização mais rígida, porque a gente tem que tem que verificar os processos o responsável técnico. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente estiver lá na, na matéria operações unitárias, estudem, prestem atenção, façam os cálculos, e também na parte de redimensionamento, porque faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu vejo muito, é, eu, eu hoje, se eu pudesse dar um, um conselho, né se vocês tivessem me dado conselho quando eu era estudante de engenharia, eu falava assim, eu falaria, né, se eu tivesse alguém para me falar no tempo que eu estudava, aproveita os professores, são pessoas que eles estão ali, é, valorizem eles, porque, de fato, é, quando a gente se forma, a gente, eu sou muito grata aos meus professores do IFPA, da UEPA, porque, nossa, é, foram muito, são muito importantes para que a gente consiga, né, hoje, fazer grandiosidades, responder por muitas coisas, né, colocar nosso nome em xeque, fazer artigos, porque se a gente verificar, tem muita coisa que dá para fazer artigo, muito estudo, né? eu fiz um artigo, inclusive, quando eu estava lá em Altamira, fiz, eu, eu, eu, terminei a, eu ter, nem tinha terminado a faculdade, eu tinha feito um levantamento lá em relação a um estudo de casa na parte de saneamento, e terminei a faculdade, eu juntamente com uma aluna da UFPA, a gente publicou esse artigo, e foi de muita importância, então, aproveitem é, esses professores aí, porque lá na frente vocês vão ver que é fazer muita diferença, né? Então, e quando a gente fala nessa parte de gestão ambiental, gente, é sério e, e é uma parte que a gente tem que se atentar para não acontecer esse tipo de situação, né? De uma solução até então que poderia resolver o problema, não resolver e acontecer o que acontecer, né? O colapso de não poder... De, de chegar e falar que, olha, a gente não vai conseguir mais, não tem como entrar mais nenhum tipo de lixo aqui. E aí entra a questão de lixos na cidade, lixos espalhados, aí chamam animais, enfim. Pode passar para o outro, por favor. E aí entra a questão dessa outra solução. Bom, quando a gente fala... É em soluções, né? a gente tem que entender que o nosso meio ambiente está em constante desenvolvimento. Quando a gente fala em constante desenvolvimento, é, é no que tange a questão de todo dia ter algo diferente. Né? Nós vivenciamos dire diretamente desafios, né? desafios em várias áreas, porque a parte ambiental, o gênero ambiental, ele não vivencia só, é, por exemplo, só uma coisa, ele vivencia várias situações, ele tem que se, se sobressair em todas. Então, quando eu falo de solução, eu gosto de, de fazer a comparação entre o aterro e essa usina. O aterro, o que, que sai dele fica lá, que é os rejeitos. Nessa usina, a, a gente estava justamente, é, eu e a Bruna, né, no minha, a nossas cabeças pensantes, a gente... É, juntamente com a equipe também da, da SEMA, né, da Educação Ambiental, tem a Ana, tem é, o pessoal da Educação Ambiental que também está tá, tá atrás desse projeto aí. É, a usina de valorização de resíduos, né, que eu não sei se alguns conhecem, mas é uma, é uma solução, né? inclusive o pessoal de Marituba, Breves, Curianópolis, é, ia ter a mesma reunião que tivemos né, com o responsável sobre essa usina. Essa usina, ela é o quê? Ela é uma usina que ela, ela tem vários maquinários né? Onde o processo começa desde a chegada do caminhão de lixo até o, o destino fim dela. É uma usina que ela vai coletar todo o lixo normal, como coleta na cidade, vila, tudo mais. E vai che o, o resíduo chega, né? Tem um processo de retirada, eles rasgam a sacola e esteiras e vão separando o que, de fato, pode ser reutilizado, né? Plástico, papel, tudo mais. E o que não sobra é o rejeito. A partir desse rejeito, né, ele passa por vários processamentos até se tornar um tipo de material que pode ser utilizado para fazer. Por exemplo, dependendo da demanda de quem for pedir para fazer a usina, tijolos, telhas, né, meio fios tampas né, de, de, de CIs, de caixa de expressão, é, até utilizar é, tubos. Então, é, é, muito, é muito interessante essa solução e a gente está estudando, vendo a viabilização dela, para que a gente possa ter um, um, um retorno também. A gente vai degradar menos, porque eu acredito que a gente tem que olhar pela parte da degradação também. Né? A gente tem que pesar na balança. Vai, consegue criar uma usina juntamente com a é, associação, né, que na verdade no lixão tem né, os catadores, mas ainda não tem associação, acredito, e conseguir fazer um trabalho bonito e um trabalho que realmente vai ter um retorno para o nosso município. E o, o destino fim, é, ou a gente utiliza né, num, em obras do município, em praças e tudo mais, a partir desse resíduo. É uma das soluções né, que a gente tenta, que a gente está estudando, a gente está vendo pré-projeto, para que a gente tenha um retorno e também trabalhe de forma correta com o meio ambiente. Né? É uma solução tanto quanto ousada, mas é, já existe em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, recentemente ela foi instalada em São Bento do Sul, é Rio, é Rio Grande do Sul, né? E a gente, é, já verifiquei, é muito depois, é, eu tinha os vídeos aqui, mas quem quiser depois procurar na internet, pode dar uma jogada lá sobre é, essa usina, é muito interessante o processo, e eu acho que, para mim, eu, eu também, depois do saneamento, é menina dos meus olhos, essa usina, né? Então, eu fico olhando, eu acho muito interessante é, os resíduos né, serem disponíveis serem, terem um, um destino fim em relação a isso. Mas aí a gente precisa de várias... A gente sabe que não depende só da gente, né? Então, os estudos estão sendo feitos, os projetos, é, parcerias também é, com, com os órgãos, o FPA, a gente também está estudando, né? Para que a gente consiga implementar projetos e também trazer os docentes para perto da gente, né? Os discentes, né? Perto da gente, desculpa para que a gente consiga, vocês entenderem a dinâmica do meio ambiente no nosso município, um município tão rico, tão bonito, né? tantas coisas bonitas que poderiam ser feitas aqui. Então, é uma, é uma ideia muito, muito bacana e, e que a gente está estudando. Muito bom. Deixa eu ver se tem outro slide. Acredito que não. Ah, tá. Aqui eu vou falar só rapidinho, uma pincelada, né, da usina. Ela é ambientalmente, tecnicamente, uma te tecnologia que atende todas as normas, né? Ela atende a, a política nacional dos resíduos sólidos, tá? Sendo uma alternativa para eliminarmos a necessidade de lixões. Então, essa usina, ela, ela serve, ela é, o ideal dela é que a gente, em vez de implantar aterros sanitários, vamos lá, vamos ver o custo-benefício dessa usina porque a gente tem que estudar dar essa parte também. Poxa, quanto é que é uma obra de um aterro? A obra de um aterro é X. Então, tá, quanto é que é a obra da usina? Quanto é que eu vou gastar na manutenção dela, pessoal? Questão de do como ela vai funcionar? Quem é que vai fazer a gestão? Se, tudo bem, aí vamos pôr em números. O que ela vai gerar para gente? Ela vai gerar retorno? Ela vai gerar material que podemos ser utilizados no nosso município? Não a gente vai fazer o quê? Vamos vender? Vamos utilizar em prol do nosso município? O que que o aterro sanitário retorna para gente? Entendeu? Então as questões que a gente levanta são essas, né? Para que a gente consiga de fato ter um uma conscientização e consiga de fato realizar é, o que o que né? A gente está propondo, que a gente está estudando, né? Então, ela é muito interessante, muito bacana. Ela é uma grande inovação, que são equipamentos que separam, extraem a fração orgânica, é, por meio de tecnologia de biogás, que transforma o gás em energia, posteriormente sendo destinada para a geração de adubo orgânico, também tem toda essa questão também ambiental. A fração sintética, basicamente, são plástico, papéis, tecidos, né? É, são feitos por um processo inovador, transformando em produtos de interesse próprio do município, né, como né, que são aqueles, aqueles meio-fios, né, tijolos, é, outros meio-fio, meio tubo para esgotamento, que eu falei, né, palanques, entre outros. Vai de acordo com a necessidade do município. Né? Todos esses, esses maquinários eles são projetados de acordo com o que, que eu quero, que, qual é o, de, o, que eu, o que eu quero que esse rejeito... Vire, né? Então, era dessa, dessa maneira que, que é projetada essa usina, né? E as é, outras alternativas. As outras alternativas é, em relação a essa, esse rejeito é, é estudado de acordo com a, com a necessidade do município, né? Então, eu achei muito interessante é, essa ideia. É uma ideia que está sendo amadurecida, é uma ideia que. A gente está trabalhando lá, igual eu falo para... A minha secretária deve estar tá me assistindo aí. Igual eu falo para ela, bora primeiro ver os números, porque vamos ver os números para a gente conseguir fazer nossos projetos, a gente tem que pensar tudo. A gente tem que pensar na parte ambiental, tem que pensar na parte da compra, tem que pensar na parte do projeto, tem que pensar em tudo. Então, é, a gente fez esse, esse comparativo de uma instalação de um aterro preocupado com com a área que pode ser licenciada devido à APA, devido a ser uma unidade de conservação, é, devido à preocupação aonde será instalada, né é, sobre o, a, se, de fato, a, a nossa gestão consegue né, fazer esse aterro girar de forma correta, e essa usina também. Então, acredito que é, é, é, é gerado muito o relixo no nosso município, né um município de mais de 100 mil habitantes, Ainda tem os municípios próximos também, que eu acredito que eles estejam é, estudando também a questão do, do lixão no, nas cidades, para que, no fim, a gente consiga né, é, dar uma solução sustentável, de forma correta, né, ambientalmente correta, e que também ajude as sociedades, não só é, o, o, o município, também a gente consiga englobar os catadores né, do, do lixão, que eles merecem também ter, um, ter uma, uma profissão, conseguir né, ter a sua associação para gente, a gente conseguir fazer todo o processo, porque o processo ele não anda só com uma pessoa, né, tem, tem sua equipe do lado, né tem as pessoas em torno para que, de fato, isso aconteça. Mas é, acho que tem mais um, um slide, deixa eu dar uma passadinha. Bom, aí eu coloquei o custo-benefício, né? É, eu sou da... Como eu sou um pouco civil, um pouco ambiental, eu sempre olho pelo, pelas questões também do custo-benefício, né? Para que a gente consiga implementar um, um projeto é, que ele vai ter um retorno e vai ser ambientalmente correto. Tentando sempre olhar por, pelos dois lados, né? De ponto de vista financeiro, né? É uma opção extremamente viável. É solução ambiental muito mais adequada, ainda gera é, redução de custos para os municípios, tanto nos custos mensais, de, é, quando a gente fala assim, é questão de que a usina, ela vai poder ser feita em algum um, um local, que diferentemente do aterro, né? O aterro tem que ter um estudo para ver se a área pode ser localizada, e 80% do nosso município é APA e Unidade de Conservação, então é um pouquinho mais complicado em relação à questão de licenciamento, né? E aí, a gente entra nesse, nessa, nessa questão. É, em relação à produção de produtos de infraestrutura, energia, o custo é inferior do que hoje, né? Investe. E aquela questão de eliminar o passivo ambiental, né? Do futuro do nosso município, né? É, a ideia é eliminar o, o lixão, né? E ali, estudando a parte do aterro e da usina, sempre... Vamos, vamos, vamos juntamente com as secretarias responsáveis né a gente está estudando essa, essa solução né, para o nosso município mas a questão dos resíduos ainda é igual eu falo né vou, vou frisar novamente é uma questão ainda que, que a gente peca né a gente tem que ter conscientização é, que a gente podemos? a gente como município a gente conversa com, com os moradores a nossa parte de educação ambiental nas redes sociais, a questão do dia, da hora, da coleta, é, ter, ter cuidado né, em relação a isso. Tem uma, uma usina de reciclagem aqui no nosso, no nosso município, né? Que recebe, acredito, papel, papelão, para reciclagem, entendeu? Parte da construção civil é, é importante a, de, resto de demolições aproveitar. É, a parte da, da de saúde, acredito que tem uma empresa que faz essa, essa, essa coleta e a destinação final que é o certo. Então, a questão de resíduos ainda a gente estuda diariamente para que é, a gente consiga, de fato, dar uma destinação correta e consiga é, futuramente é, eliminar o lixão no nosso município e consiga é, tentar sanar, né? que é um do... do eu fico, eu tava até, fico até conversando com a secretária, eu falei, meu sonho também é, é conseguir fazer o saneamento na cidade, que eu acho, para mim, é uma obra extraordinária. O custo-benefício... É, eu, eu tive a oportunidade de, de, de participar desde o comecinho até o final é, de algum, da, das etapas, né? E é muito gratificante, é muito gratificante, porque entra uma questão de saúde pública, né? Se você tem água tratada, se você tem esgoto tratado, você também tem... É, você vai menos ao hospital, você consegue ter uma saúde, uma qualidade de vida. E a questão dos do resíduos é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, assim, é, acredito que vamos... Eu te eu peço né, é, é, a conscientização também da, das pessoas em relação à reciclagem, à compostagem, que é de suma importância também nessa parte, e acredito que com a ajuda a gente vai conseguir aí é, concretizar alguns projetos e, e contando sempre com o apoio é, das, das instituições. Eu não, eu não sei se tem mais um slide. Bom, é uma frasezinha que eu coloquei aqui, como toda apresentação tem que ter, né? Eu, eu, eu saí da UEPA, mas a UEPA não sai de mim, nem UEP, do IF, né? Coloquei uma frasezinha aqui, não é a força, mas a constância dos bons resultados que conduz os homens à felicidade. É, lembrando sempre, né, a gente como, eu como engenheiro ambiental, vocês, né, como a maioria deve ser estudante, a gente tem que ter um pensamento muito bom durante a faculdade. A gente tem que pensar mais à frente no futuro como e quando e como a gente pode contribuir para o nosso. Para, para o meio ambiente, sim, para o nosso município. Hoje eu tenho uma, muita satisfação de poder hoje é, trabalhar na minha cidade, que eu sou de Tucuruí, poder, juntamente com a secretária de meio ambiente, é, a Bruna Furma, a gente desenvolver atividades voltadas para o meio ambiente, tentando sempre buscar é, soluções. Né? Fomos em Belém, tentamos estudar, sentamos com os representantes, e agora está esperando o pré-projeto para que a gente possa estudar juntamente com a Secretaria de Obras, né, sobre é, o que de fato vamos fazer com, a, com essa, esses resíduos na nossa cidade. E, então, assim, é, vou frisar novamente, quando eu falo em relação a, a, a professores, aproveitem os professores de vocês, suguem eles, aproveitem tudo que eles têm para oferecer para vocês, porque é deles de tudo que eles nos ensinam é que a gente que vai definir não não é o que vai definir o que o profissionais que somos né então, muita gratidão a todos novamente é, agradeço ao IFPA pela oportunidade de estar de tá podendo falar um pouco e fico aberta aí as questões tá bom certinho é, Eduarda é, antes de abrirmos a pergunta eu quero fazer aqui uns agradecimentos ao professor Darcy Peoli, que ele é ex-professor do IFPA Campus Tucuruí e atualmente está no IFTO, ele está aqui nos prestigiando. Eu quero também agradecer servidores é, Cléia Costa e a diretoria de ensino, a Adriana Albuquerque, a enfermeira Tainara, e então é isso. Agora nós vamos abrir é, as, as perguntas, então agora é com vocês que estão aí acompanhando né, a nossa live, Fique à vontade para fazer as perguntas à nossa convidada. Bom, nós temos aqui a primeira pergunta, que foi feita pela Maria Lúcia. Esta usina, ela tem um número limitado para o atendimento é, populacional? Bom, é, a questão da usina, a gente, de fato, para eles mandarem um pré-projeto para a gente, a gente, primeiramente, teve que verificar a quantidade de lixo né, de resíduos que o nosso município gera né, O quanto que a gente gasta E a partir daí dessa quantidade de, do que é gerado ao ano É o, é o que ela é projetada né? Não descartamos a possibilidade de fazer parcerias com outros municípios Mas até então pro, é, o projeto seria para o município de Tucuruí né, Que engloba Tucuruí e Vila Permanente Então ela é projetada acerca do que de fato é gerado pelo município Acredito que consegui responder a pergunta dela. Não Só tem um número de. ainda né? temos mais perguntas. Aí tem essa aqui, né, da Vitória? Isso. Tá, eu li aqui a, a pergunta dela. Bom, Vitória, é, não temos um aterro. O que, que a gente está tá estudando, a possibilidade né, da instalação de um aterro? Porque, como eu já expliquei, a, o Lago de Tucuruí... Ele é uma unidade de conservação e uma APA. Então, para que a gente possa licenciar esse tipo de atividade, a gente tem que ter um local adequado. né? Então, a SEMA do Estado que faz esse licenciamento, então eles vêm fazer a visita a, visita, a visita, a vistoria, atestando que o local é adequado, porque tem todo um estudo em relação à instalação de aterro. né? Não é só eu chegar, eu quero um aterro aqui, eu vou instalar aqui. Não é dessa maneira que ocorre. né? Tem que ver todo... É, é, um, é, é, um, é um todo, né? É questão do corpos hídricos, questão da zona urbana, questão da fauna, da flora, né? Questão, tem várias outras questões. Então, assim, a gente está estudando, né? já está tendo, tem uma engenheira responsável, acredito, pelo estudo do, desse aterro, da instalação, se é viável ou não. Entendeu? E a SEMA, como responsável também pelos resíduos em relação à, à disposição, né? Ela a gente a, a, com a preocupação do destino de, de, desses resíduos, a gente entra com essa ideia da usina, né? Que é uma ideia que a gente está amadurecendo, tá estudando. Tá bom? A questão de que ela fala aqui de falta preocupação do governo, falta estudo para saber se o município é apto, isso já está ocorrendo. Essa, esse estudo, essa questão da viabilidade técnica e viabilidade econômica já está sendo realizada, né? E aí, essa, acho que, acho que eu consegui responder ela. Então, acredito que seja isso. A Samara Moraes fez a seguinte pergunta. Quais os impactos socioeconômicos tendo em vista a eliminação do lixão e o alocamento de uma usina de resíduos sólidos em Tucuruí? Bom, é... Quando a gente fala de impacto socioeconômico, a gente entra em questão de... Em relação ao que é gasto, né? Quando eu falo município, eu, eu, eu englobo todos os bairros, né? Vila Permanente. E você pegar esse valor, né? Eu vou falar primeiramente em números em relação ao que de fato é, é gasto e, o, e eu vou falar depois da, da população, daquela comunidade que vive também os catadores de lixo, então vou falar duas coisas. A questão da, da, do, do que é gasto é muito grande. Hoje o município ele tem um gasto muito grande em relação a só buscar o lixo na porta da casa e levar o lixão por ano, é muito grande. Então, se formos colocar em números, multiplicar pelo, pela quantidade de anos que a gente já está fazendo isso, aí a gente consegue ver o quanto de dinheiro que está sendo gasto. Dinheiro este que poderia estar sendo investido né, em soluções, inclusive é, num aterro há, há um tempo atrás, ou agora, entendeu? Então, acredito que é, a gente já poderia ter conseguido fazer isso há um tempo atrás. Por isso que hoje a gente está buscando essa, essa ideia. Né? E quando a gente fala na parte social, econômica, a gente a gente tem que também se atentar a, aos catadores, né que hoje eles residem dentro do lixão não sei se alguns aqui já tiveram a oportunidade de, de conhecer a realidade do lixão, eu fui lá recentemente então eles vivem disso é insalubre, totalmente insalubre a condição de vida deles, entendeu e eles vivem daquilo, tanto que eles já estão acostumados com aquilo que pra gente nos horroriza né? Para eles é normal, então isso não pode ser normal não é normal para mim. Acho que a gente da área ambiental, a gente fica assim, meu Deus, como é que uma pessoa consegue viver dessa forma? Então, a gente também é, pensou nisso quando a gente fala na usina, que são pessoas que já estão trabalhando nessa área. Na verdade, o que vai acontecer com elas? Elas vão sim ser introduzidas dentro do processo. Né? E eu acredito que a parte socioeconômica para o município seja viável também, falando a município, porque se aquele rejeito que antes não era utilizado para nada, ia ficar ali naquele aterro alocado, agora eu posso utilizar ele para fazer algo que vai ter alguma serventia, né, então acredito que, que é, uma, é uma opção, né, que a gente estuda, igual eu falo, tanto do aterro quanto da usina. Aqui, ela está, Ingrid, né? Ingrid Alencar. É. Isso, é a pergunta ah, tá. que você acabou de responder. Bom, nós Isso. temos a outra pergunta também aqui, é, da Ingrid, também de Alencar. Uhum. Em relação ao lixão do município, quais as medidas a serem tomadas para uma possível recuperação da área após o, é, o próprio ser fechado, já que o solo não é preparado para receber os resíduos e, consequentemente, está poluindo, poluído e se encontra numa área de preservação ambiental? Bom, a questão do, do, do, do, do lixão, né? É, é um pouco mais complicado, né? Quando a gente fala de recuperação de área degradada, o prad, né? No nosso município a gente tem, a gente está tentando, né? Também estamos, como a gente entrou agora na, no, na gestão, a gente também estuda a, a, a parte do da recuperação de áreas degradadas, né? Então acredito que depois fechamento, a, a, com certeza vai ter um estudo para poder é, aquela área verificar se de fato ela pode ser é, feita a recuperação dela, porque realmente lá é, é um pouquinho complicado, né? Ela já está, já, já assim, bem, bem, bem, a situação é bem complicada lá. Mas a ideia é, é viável, né? A, a Secretaria de Meio Ambiente, ela, como gestor, né, é, ambiental, ela tem projetos para a PRAD, sim, e em consonância, em parceria com as secretarias, né, vai estar à disposição para a gente estar junto com esses projetos, para que isso, de fato, aconteça. Né? É, aí está falando que... Ah, entendi. Ah, tá. Bom, nós temos também outra pergunta aqui do Daço Peolho. Ele perguntou o seguinte, quais seriam os caminhos para a implementação de um aterro sanitário intermunicipal na região do lago? considerando é, dotação orçamentária para cada município e como funciona os comitês, os comitês gestor desses aterros intermunicipal bom é, os caminhos é primeiramente é, é acredito que na verdade é, pela política nacional de resíduos fala que todos os gestores municipais têm que ter esse esse né esse comprometimento de de mitigar, de acabar com o lixão, né? Isso daí já está, isso aí já está bem, bem claro, né? Em relação à responsabilidade, né? A implementação de um aterro intermunicipal na região do lago. Bom, o, eu não sei lhe falar como, é, acredito que as outras reuniões, as outras, os outros municípios, eles é, queiram também fazer parte, né? Da, dessa parte do aterro, a disposição final. E, como eu, eu falei, o, há um estudo, né tem, há uma equipe por trás fazendo o um estudo da viabilidade do aterro, como é que vai ser feito, o, é onde vai ser feito em, em relação a, a, a onde, né, de fato, a localidade, né igual eu falo, que eu falo e tudo mais. E a questão de comitê de gestor desses aterros intermunicipais, é, eu não, não, não desconheço, ainda não sei aqui se ainda tem, mas eu sei que tem uma equipe técnica fazendo todo o levantamento para que, de fato, veja a viabilidade, aonde vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito, né? Tem todo um processo, mas a gente começa nos estudos, né? Para a gente começar a tentar executar um aterro desse, né? no nosso município. A professora Luísa, ela está lhe dando os parabéns, Eduarda, pela brilhante palestra nesse evento, né? E como está o planejamento da SEMA para apoiar os catadores de materiais recicláveis no município? Muito obrigada, muito obrigado, é, Luísa. Então, a ideia da usina é justamente integrá-los né? Nessa, nesse processo, porque... É, fazem parte, né, porque na hora que, a gente, apesar das máquinas que fazem parte da usina, mas a gente vai precisar ter que ter gente para poder fazer o processo. Eles vão fazer o mesmo processo deles, mas agora... É, ...salubres, né, fazendo parte do processo. Então, aí, aí entra a questão da, da associação deles, né, que acredito que ainda não tenha, mas eles são muito unidos, e a ideia da SEMA é integrar eles, né? Para que eles possam é, fazer parte de, de a gente conseguir fazer eles... É, a integração deles dentro dessa usina para que o processo tenha sucesso, né? Que eles também vão ser peça-chave nesse, nesse, nessa ideia toda, né? Não é sozinha, não é a usina sozinha que vai conseguir fazer todo o processo. Eles fazem... Eles estão ali no começo desde o começo até o final, entendeu? Do, do processo todo em relação à usina. Eu sou Leanderson Rodrigues, ele está parabenizando pela palestra, e ele gostaria de saber se já existem projetos mais viáveis economicamente, como a própria pré-seleção é, pré dos resíduos em pontos específicos antes de ir para o aterro, ajudando os catadores nessa separação dos resíduos e... Melhorando a destinação dos mesmos. Fica, é, acho que é ficando com essa separação, é uma atividade de considerável lucro financeiro. Não entendi muito bem o final, mas acredito que foi isso que ele quis dizer. Ah, tá dizendo que essa... Falando que a separação, ela é uma atividade que é considerada um lucro financeiro, né? Que acaba que a, o catador, sim, sim. né? Ele usa para fins econômicos, né? É, aquela separação, né? acho que é isso que ele quis dizer, é, mais viáveis economicamente. Bom, por isso que a, a, a apresentação da usina, né, que economicamente eu acredito que ela dará mais retorno, né? mais retorno vai ali, vai ter para o município, vai ter para os catadores também, eu acredito que é, um, é uma solução viável, é uma solução que, que por isso que a gente está ali é, tentando, verificando se de fato é, vai, consegue, ter uma noção de em relação à implementação da mesma, né? Aí ele falou aqui com a própria pré-seleção de resíduos em pontos específicos antes de ir para o aterro. Bom, como acredito que não tem a associação dos catadores, né, nem de pessoas que fazem reciclagem, mas tem uma um, uma usina de reciclagem aqui no nosso município, né? Eu acredito que é um é um ponto que a gente também tem que que é um ponto que é muito importante a gente verifica em relação a ter conversas com os próprios, né? Está tendo esse levantamento, o levantamento já está sendo feito, acredito que para a gente entender a realidade deles, né? O que de fato, quais são as atividades que eles fazem, qual é o, qual, o que é rentável economicamente para eles, para que a gente consiga, a partir daí, também entender a realidade deles, né? Para que a gente possa, para que, né, a, podemos, possamos né? ajudar eles... Em relação a, economicamente, não deixar eles a, ali, naquele local, e, e dar uma condição de vida melhor também. Eu penso por, por esse viés, entendeu? Ter conversa com eles antes também da implementação, tanto se for um ateu ou tanto se for uma usina, né? Eu acho que eles fazem parte do processo também, eles são de suma importância. Então, acredito que conversa com eles, com, com o líder deles, né? Deve ser, de fato... Incisivo para o processo Com certeza vai acontecer A Sasha Lima Ela perguntou o seguinte Em média, qual seria o tempo de estudo Que seria necessário para afirmar Se essa população poderia ser Instalada dentro do município Se essa solução, desculpa Pois, quanto mais tempo demorar Para a aplicação, seja de um aterro Ou até mesmo desta usina Mais impacto será gerado Certo. Então, é, os estudos, tanto de um como da outra, já estão em andamento, né? Porque é, a questão, é, a gente tem que olhar para os dois lados, né? O projeto, tanto do aterro quanto da usina, são, estão em andamento, estão sendo feitos. Na verdade, estou até esperando o retorno da empresa, né? O um pré-projeto da usina para a gente, para a gente ver, para a partir daí a gente começar a, a calcular em relação a ao que de fato, o que a gente hoje gasta no município em relação a alguns tipos de, de material, o que a gente gasta, o que a gente vai produzir na usina, entendeu? A gente tem que olhar a parte do custo-benefício, né? Então, é, o aterro está sendo, né? o importante é está sendo está acontecendo, né? há, há pessoas por detrás disso, está acontecendo tanto de um como do outro, né? Então, é, estamos também preocupados, não é só é, a população, mas a gente também, como órgão ambiental, a gente é, entende a, a urgência né, da população para ter uma resposta em relação a essa destinação. Nós, como órgão ambiental, também temos, a, é, a, sentimos em nós a questão do, da responsabilidade de dar uma resposta à sociedade. E, de fato, é, tá, é, o mais difícil, acredito eu, era começar, então a gente já começou, a gente está né, ali verificando, e acredito que quando a gente tiver esse retorno, tanto a ter quanto da usina, aí a gente vai sentar e, e mostrar nossos projetos né, para os nossos gestores, para que a gente consiga, de fato, implementá-los, ou um ou outro. Certo, Eduarda. E agora, para finalizar, eu quero também lhe fazer uma pergunta, né? Sim. Antes de qualquer... Ah, eu implementação... pensei que tinha eu sabia que tu ia me fazer uma perguntinha. É. Antes de qualquer implementação de soluções, é necessário um estudo abrangente de caracterização Isso. de resíduos sólidos e, posteriormente, o um plano de gerenciamento para poder implementar qualquer solução. Uhum. Eu quero saber se existe algum estudo que esteja em prática no município nesse momento. Certo. Certo. É... Essa pergunta que tu me fez, acho que um monte de gente já me fez lá na secretaria, que alguns alunos vão lá, perguntando, poxa, vocês trabalham com plano de UPGRS, e isso e é aquilo, porque, por exemplo, para você ter uma... Vou, vou, vou fazer determinada, ter um plano de gerenciamento né, do meu resíduo. Então, aqui em Tucuruí... É, eu vou te falar pela, pelo, pelo, pela dificuldade que a gente encontrou em relação a esse documento PGRS aqui. Então, não, não era, utiliz, não, não era né, utilizado hoje. Algumas empresas, assim, a gente reformulou o nosso checklist lá na secretaria e solicitamos, sim, para algumas empresas, é, essa, esse PGRS, né, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, para que, dependendo do, da atividade, tem que ter, é, é de extrema importância para a gente entender, pelo menos, para onde é que eles estão destinando determinados resíduos deles. Né? Então, para todo um, um. Quando eu estava lá em Altamira, eu fiscalizava em torno de 15 empresas, né? e todas elas tinham que ter o PGRS, desde o começo até o fim, até o último dia, até a última desmobilização do barracão, eles tinham que me apresentar até onde eles colocaram a latinha de tinta deles. Então, lá eu conseguia ter mais, é, é, conseguia ver mais de perto a disposição acontecendo em si, né? Analisava os PGRS, como lá tem aterro, então a gente conseguia ver o que podia e o que não podia ir, então era muita coisa, né? Então, aos poucos, é, a gente está tentando é, é, é implementar documentos que, que nos respaldem, né? respaldem o meio ambiente, que também as pessoas entendam que o que eles estão gerando tem consequências, né? Por exemplo, grandes empreendimentos que foram o de Belo Monte, que eu participei recentemente, ele é respaldado né, dos princípios de Equador. Não sei se você conhece ou já ouviu falar que, é, que a gente tem que construir com menos impacto, né? Então, como é esse, esse, é, é, esse princípio é muito visto lá e respaldado, então tudo que é... as empresas que entram, elas já assinam um contrato com falando aqui, olha, eu, eu vou me responsabilizo ambientalmente por isso daqui. Então a gente conseguia ter um controle das coisas que eles faziam, né? Quando eu chegava na fiscalização já com o meu tablet lá, eles já falavam lá, vem meu Deus do céu, tu via neguinha colocando coisa dentro de baia, limpando e isso e aquilo. Então era muito legal, assim, tirando essa parte aí que eu fazia com eles um uma pressão, mas era muito bacana a, a responsabilidade que eles tinham em relação a, aos resíduos. Era acontecia de verdade mesmo. Muito obrigada, Eduarda. Nada. Em nome da comissão organizadora do evento, eu agradeço a presença, né? obrigada pela contribuição. Observamos que existem muitas soluções e que é necessária também boa vontade do poder público para polos em prática. Parabéns pelo empenho e pelo desafio de estar à frente da Secretaria de Meio Ambiente do município. Então, eu lhe desejo sorte. Muito, Muito obrigada. Obrigada. Até mais. Gente, lembrando que quem ainda não assinou a lista de frequência que foi disponibilizada nos comentários, assine, pois é importante para vocês. Certo? E antes de nós encerrarmos o evento, eu quero lembrá-los que amanhã não teremos evento por conta do feriado de Corpus Christi, né? E nós retornaremos com a programação no dia 4, sexta-feira, às 9 horas. Então, não percam. A programação, ela foi toda planejada, né? Com muito carinho pela Comissão de Meio Ambiente para vocês. Então, obrigada por prestigiar o nosso evento hoje e até sexta-feira.